Em Provérbios, capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensino da tua mãe. Se você prestar atenção, todo bom filho será um excelente pai. Todo bom filho será um excelente pai. Todo bom filho será um bom chefe de família. Um bom brasileiro, um bom cidadão. Porque pai e mãe são as duas únicas pessoas que... Querem o nosso bem E que não nos despreza E que não nos abandona Nas horas boas e nas horas difíceis também Agora Porque o, o O conselho de pai e mãe é importante No verso 10 fala Filho meu Se os pecadores te quiserem seduzir Não consente Quer dizer, não aceite Conselho, o chamado Das pessoas erradas se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão o inocente. Olha a ideia do ímpio. Olha a ideia daquele que não tem Deus. É, vamos emboscar sangue, espreitar o inocente. traguemos los vivo como o céu inteiro com os que desce a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos nossas casas de espojos. Lançará a tua sorte de nós e teremos todos uma só bolsa A ideia é essa É assaltar A ideia é, é buscar, assaltar É destruir É procurar uma maneira De derramar sangue e conseguir dinheiro fácil E a ideia é essa Formar um grupo Acharemos e teremos todos uma só bolsa Vamos ser juntos, andar juntos e a palavra de Deus fala Filho meu Não ande no caminho com eles Guarda a tua vereda e o teu pé Porque os teus pés correm para o mal E eles se apressam a derramar sangue Olha Preste atenção As veredas O caminho de quem se entrega essa cobiça Tira a vida Perde a vida Se você olhar a sua volta Se você prestar atenção Você vai ver que a coisa mais incrível, a coisa mais terrível para o ser humano é exatamente essa, quando ele busca o mau caminho. Quando ele busca o mau caminho, ele não, não, não consegue mais parar. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.